Olá meus amigos e minhas amigas, vem comigo que eu quero te mostrar que se você tiver um espacinho de 2 a 3 a 4 até 10 metros quadrados em seu quintal dá para você plantar um monte de coisa e se divertir aí nas horas vagas veja bem, é bem tardinha, eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, bacana aqui não deu para a gente... Plantar muita coisa, mas tem algumas coisinhas aqui, tem até um pé de mandacaru ali atrás, ó. Se vocês olharem, um pezinho de mandacaru. Um pezinho de mamão crescendo aqui. Aqui tinha um pé de hora pra nove. A gente vai retirar esses galhos secos aqui, porque eles estão assombriando muito. O pé de avacedeira, as galinhas aqui, os pintinhos, eles farrafecham e não podem, senão, senão mata. Gente, olha, olha só aqui também, ó. Aqui eu tive que podar aqui uns galhos aqui da da, da minha. Como é que diz? da minha mora que cresceu muito a gente não tem condições de pegar a mora lá em cima então a gente tem que podar esses galhos maior para eles brotar uns galhos melhor para a gente ficar mais baixo e olha só gente aqui quanto a mora aqui ó isso aqui eu vou dar para as galinhas ó mas o que eu quero mostrar para para vocês é isso aqui ó eu fiz um muro lá em Marília aqui em São Paulo e o rapaz me deu uns pepinos japonês. e também me deu uns, uns galhos e eu plantei era 3, quatro galhos eu plantei aqui os galhos então ele pegou aqui, ó, dois galhos aqui, três galhos pegou ali mais ou menos, foi três galhos, e subiu aqui, ó. Alguns subiu, estão aqui dentro do guaco, ó. O guaco tá em cima do telhado, que não tem espaço, ó. Então vai para cima do telhado, ó. Tem, tem bastante pepino aí dentro desses. É que eu não vou subir, que aqui é a telha de amianto, ou telha de fibra ou cimento, e é perigoso, porque Como aqui é um galinheiro, eu não coloquei uma, uma, uma vigota dessa. No meio, isso aqui, gente, eu coloquei esse saco pra gente não bater a cabeça aqui, ó. O saco, é... O saco plástico, né? Tem que ter uma vigota no meio da telha e eu não coloquei. Como é um galinheiro, não coloquei. Mas depois eu vou pôr pra gente subir em cima e catar os pepinos. Olha só, então aqui, eu junto com a... A nossa aí, como é que diz? Junto com a mora, veio os pepinos aqui, ó. Isso aqui para é pra fazer conserva, gente. Aí veja bem, quando eles vão ficando maduros, eles vão ficando avermelhados, fica bem vermelhinho. Eu fiz um vídeo para pôr no canal dos pepinos que eu trouxe de marília. Porém, fiquei com medo de não ficar boa a conserva, né? Eu fiz a conserva dos pepinos. Então eu não postei vídeo. Minha esposa falou: não, Zé, se primeiramente você vai comprovar. O rapaz me deu lá a receita. Eu até já esqueci um pouco a receita que ele me deu lá. É com vinagre, né? Você põe para ferver o pepino. Eu não sei se é o vinagre, depois eu vou ver direitinho a receita que ele me passou. Se eu encontrar a receita, eu vou fazer para vocês em breve. Ó, são... o bom é se você puder pegar no... novinho assim, ó, fininho. Porque a semente não tá legal, né? Ó, os pintainho ali, ó, doido para sair ali, ó. Mas estão acabando com o meu capim de vacideira então eu tenho que prender. Ó, gente, então isso aqui, gente, é porque eu não tenho, eu não tenho espaço suficiente. O meu espaço aqui, gente, o meu espaço aqui, ele é o quê? 2 metros dali pra cá e aqui ó, tem muita, tem pé de limão, tem um monte de coisinha aqui, estão ratando tá tudo assombriando aqui, ó. Olha só aí, ó. Aqui não tem mais espaço. Espaço aqui não dá nem 10 metros quadrados, gente. Mas eu tivesse aqui uns dois mil metros quadrados, então uns 20 mil metros quadrados, daria pra gente plantar muita coisa. Só que essa terra aqui é muito boa. E eu tive que ampliar o galinheiro. Quando o galinheiro era 2 metros a mais pra lá, aí dava pra gente plantar mais coisas. E eu não quero mais desmontar o galinheiro, não ali no ali no, no futuro talvez eu faça uma oficina ali para trabalhar com madeira mas o legal é isso aqui gente é você plantar eu plantei dois dois tronquinhos ele ele ele engrossa né então eu trouxe esse aqui gente eu já vou pegar e eu vou plantar aqui ó esse galho aqui eu vou plantar para mim para outro, outro terreno então aqui eu tirei esse galho aqui que estava muito alto ninguém podia pegar olha gente o quanto de novinho que tem aqui ó olha só Ó, oh, isso aqui bem novinho Maravilha, ó. então esse aqui tá bom Esses novinhos também dá para fazer conserva, Então é uma maravilha, gente Show de bola Então tem bastante mesmo Gente, galinha Gosta muito de verde Olha, ó. esses pintinhos gente, É de índio gigante Trouxe lá do meu irmão, do, do Pará Mas ele espia o dia todinho atrás de sair para fora Para se divertir aqui na terra E comer algum besourinho e alguma folhinha mesmo tendo ração. Olha só esse galinho aqui, gente. Ó, cada juntinha é uma flor. Cada um. Então produz muito aí, ó. Aqui, ó, já temos aqui, ó, uma flor com um pepino pequenininho. Ó, cada uma folhinha aqui, ó. Cada uma folhinha aqui é uma flor. Ele vai crescendo, ó. Para cá o galinho, ó, já tem maiores, ó. Ó, viu? Ó a sequência aí, gente. Veja bem a sequência aí, ó. Um maior, ali, ó, vai crescendo, crescendo. E aqui, ó, um pequenininho e aqui. Uma florzinha aqui, ó. Olha o mais desse, desse, desse, desse aqui, ó. Bem miudinho. Aqui da pontinha do galho, ó. Olha só, novinho, ó. Então aqui é uma, é uma sequência aí, ó. Que maravilha. Olha a natureza, gente. Isso é maravilhoso. a sequência aí, ó. Na ponta do galho, aí, ó. Aqui, aqui é o final, ó. Então não tem mais, mas cada pontinha, cada folhinha é uma. Então aqui vocês viram, ó. Que vai crescendo aqui, ó. Olha só aí, ó. E aqui tem um maiorzão aqui, ó. Olha, ó. Aqui tem um grandão, diminuindo, ó. Olha que show de bola, gente. Maravilha, hein. Sequência maravilhosa, hein. Olha só, meus amigos. Então, aqui já dá, já dá um meio quilo de pepino. Ali pra cima tem muito ainda. Amanhã eu vou catar o restante. E em cima do telhado também. Depois. Olha esse aqui, ó. Tá muito gordinho. Então, esse aqui tá, tá bem maduro já. Então, não é legal. O legal é nesse porte aqui, ó. Esse porte aqui, ó. Que nem tá pequeno nem tá grande, ó. É um porte legal. Um pequenininho assim, não sei se é bom. Ele fica muito flexível. Então, esse aqui já tá amadurecendo. Ó, então, não é legal você tem que ver porque mas tudo dá certo gente. aqui aqui se eu não me engano gente é metade de de água metade de vinagre né vinagre de vinagre de vinho né se o escuro aquele, aquele vinagre escuro é muito bom aqui pode ser com outro vinagre também acho que eu acho que é metade de água eu vou ver se eu acho a receita que o rapaz me, me, me passou se eu se eu encontrar a receita eu, eu vou para vocês eu passo para vocês. Mas se não, vocês vão no, no YouTube se vocês acham. Conserva de, de pepino. Tem bastante. E é isso aí, minha gente. Um forte abraço. Estou esperando em Deus. Aqui tem algumas plantas que eu tô já plantando para um dia quando eu conseguir um sítio, um lugar maior. Mas tudo na vontade de Deus, né? Se for bom, para se for para mim, Deus vai me dar. Se não for bom, Ele não vai me dar. Então, um forte abraço. Porque Deus só dá aquilo que é bom para a gente. Às vezes a gente percebe que não... Às vezes achamos ruim, achamos que Deus não olha pra gente, mas Deus só dá aquilo que é legal pra gente. Então um forte abraço, até o próximo vídeo e vamos que vamos. O canal Robo do Zé é pra isso. Vamos se divertir aí, gente. Vamos aí, vamos se divertir. Um abração, fui. Tchau, meu gente. Fui, tchau.